guerreiros e guerreiros soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Crossfire Zero tá mas antes disso já vai deixando o seu like para ajudar aí na divulgação já vai se inscrevendo se você é novo e se entrou aqui por curiosidade tá é... para quem não sabe gente recentemente foi lançado né na China isso exatamente na China não foi lançado no Brasil ainda o crossfire zero cara o crossfire zero esse crossfire que vos apresento aqui agora que eu estou jogando no momento Eita, o cara já chegou com para poder jogar ele a gente tá usando o vpn né o pessoal aqui do brasil está usando os vpn né para tá conseguindo logar e como vocês podem ver aí o jogo a minha experiência que eu tive durante eu joguei algumas partidinhas aí antes de estar tá fazendo esse vídeo tá antes de falar alguma coisa para vocês e eu posso falar para vocês que a experiência de jogo cara tá muito boa né a jogabilidade em si o jogo o jogo em si ele tá muito leve ele tá muito polido como, como, como posso dizer ele tá muito ele tá bem redondo né? A única questão ruim é que tem um lag de rede Por que o lag de rede? Porque a gente tá jogando em outro país né? Não foi liberado pra gente Isso é servidor da China, servidor asiático da né? Ásia e... Então a gente tá com... Jogando... Tô jogando com um ping de 180 Então tem aquele delay né? de lag de rede né? Que atrapalha um pouco né? Jogar contra os caras de lá, os caras tem ping 10, ping 30 Então fica meio complicado Mas a experiência de jogo em si é principalmente cara que aqui não vai ter essa de VIP não vai ter essa que nem a ah, sua não vai ter VIP que estar sua mão aí isso aqui é um skin né simplesmente assim vai ser não vai ter mais essa de carregamento rápido não vai ter essa de, de, de, de a, as armas ter mais balas que a outra né é a que eu digo assim no caso de ser VIP carregar não aqui só vai ter tipo a m4 skin da m4 é M, no caso aqui m4s é, m4 silence né a skin da m4 Silence vai ter as variantes que são as vips a cyborg e, e entre outros a K, mesma coisa então você vai ter a pele você vai ter a skin da arma né não vai ter tipo assim a arma não vai vai ser pedido vai ser aquela aquele Sabe aquele diferencial de a arma? Matou ah, só me matou porque tá de VIP, só me matou porque tá usando tal arma pelona. Não vai ter essa, vai ter as armas e o que vai contar aqui vai ser a sua habilidade, vai ser a sua capacidade de jogar, a sua estratégia, né? Isso é muito bom. Fica um jogo bem mais justo e competitivo para aqueles jogadores que é mais raiz, tal tá? gosta de um jogo mais disputado, etc. Né? Mais técnico. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Cara, né? isso é muito bom. É, não liguem que eu tô morrendo aqui, mas só mais para mostrar mesmo como vocês podem ver o mapa aqui. estou no viuvin aqui, ó, e tá bem mais polidinho o mapa, com textura, sombras. É, as especificações mínimas para rodar o Crossfire 0, né, de antemão, é, você tem que ter o um Windows com 64 bits, seja ele o um Windows 7, o um Windows 8 ou um o Windows 10, tem que ser 64 bits, não adianta se você tem 32 bits, você não vai conseguir rodar o jogo tá também tem que ter uma, uma placa aí né básica de vídeo para poder rodar um processador mediano também e se não me engano 4gb de memória ram de espaço de hd acho que dá uns 8gb mais ou menos né para poder baixar e instalar ele por enquanto fora isso é, eu senti muito leve senti o um jogo bem leve não tô tendo dificuldade para rodar. Não está mostrando os FPS, mas pela fluidez que eu tô tendo aqui, eu creio que esteja a mais de 140 FPS. Porque o meu monitor é 144 e eu tô sentindo toda a percepção do, do 144, né? Para quem já jogou sabe como é que é, toda a experiência. Não tô tendo lag nenhum em jogar, cara. É surreal a fluidez do jogo em relação ao nosso crossfire padrão, né? É, só tem a mesma dificuldade do, do lag de rede, né? devido a estar jogando em outro país, outro servidor então é complicado espero que lancem, né? era bom se lançassem o beta aqui para o nosso país para nossa região, para a pra gente não ter esse lag e poder ter uma experiência melhor de jogo deixa eu trocar uma outra arma aqui hum aí Tô morrendo muito aqui porque não tem como jogar direito, né? Realmente não dá. O cara com ping 10, com ping 20 é complicado. Vou jogar com outra arma. A diferencial é, é só você apertar o K, você consegue ver a skin que você tá usando, ver a animação da sua skin, né? E a proposta desse jogo qual é? A proposta é o, o dono é o mesmo, né? A Smiley Gate é, me como o Steve fala. É ela, ela é a dona do jogo, né? É o dono do Crossfire. Então é ela que está distribuindo. Já vou é, antecipando para vocês aqui que tem muita gente perguntando isso, milhares de perguntas. minha conta do Crossfire é L, minha conta do Crossfire atual vai para essa. Não existe, gente, tá? Isso aqui nem foi liberado para o Brasil ainda. E o Crossfire Zero é um outro jogo. É o Crossfire, só que é uma outra. Plataforma, né? Assim, podemos dizer assim, é uma, é uma outra. É, é uma outra pegada, mano. Não tem nada a ver com o Crossfire atual, né? É um, é um jogo novo, né? Um jogo reformulado, polido. É o Crossfire, é Crossfire polido, né? Com outras. Como é que eu posso dizer isso Com uma outra engine Indyani, engine, como se pode chamar? Com uma outra temática, né? A, a, a proposta do jogo é. É, não ser petwin né? ou seja não, não aquele jogador que paga né para ter, ter determinada arma determinado item ele tem ele tem mais regalias vamos dizer assim ele tem mais facilidade ele se sai melhor no jogo não aqui o que vai contar como eu disse vai ser a sua habilidade cara vai ser vai ser a sua jogabilidade é... o sistema de mercado vai ser o sistema de skin né tem mercado aqui também é depois que acabar aqui eu vou mostrar pra vocês tem aqui tem, tem algumas caixas que pode ser aberta em mercado então o que vai ser aqui vai ser as skins né vai ser as peles olha isso o lag é fogo o lag de rede é terrível então vai ser as peles né as skins só vai ser as peles vai ter sua skin é não sei se vai dar para vender a skin não sei se vai ter mercado ainda não tem nada disso porque como se trata de um jogo beta em versão beta então não, não tem muita coisa ainda, só alguns mapas, os mapas clássicos, né, que é CE, é cada um por si, que é esse que eu tô jogando agora, o um PDzinho, e o modo Herói X, e o modo Parkour, e o um outro modo, né, que, que é da, da década aí, da, da atualidade, o jogo do momento, que é o, o modo... aí. Calma aí, calma aí, calma aí. O que a maioria dos jogos tem, né? Que é de cair no, no mapa, sobreviver, pegar... Pegar a sua, a sua arma e fazer seus kills e ganhar a partida. Aí. Que até agora a gente não conseguiu achar nada. Eu vou mostrar pra vocês também no comecinho. Eu vou até sair agora pra mostrar. Acabou. Eu esqueci me fugiu o nome né? me fugiu o nome do que eu falo pra vocês como é ao vivo não faço nenhum roteiro falo aqui o que dá na cabeça ah, ganha algumas coisas é... <coughs> battle royale agora lembrei o modo battle royale battle royale battle royale o que vocês acham melhor né que a maioria dos jogos tem só que por enquanto a gente não consegue achar sala não sei porque a gente clica aqui e fica num lobby infinito é só contando, contando e não entra, não acha partida, não sei que, eu acho que o pessoal lá da, das gringas não gosta muito desse modo. Então, a gente só tá jogando os modos normais, né, o modo clássico é FPS, né, você pode escolher aqui, ó, tanto o FPS como o Battle Royale, né, que é BRMX que fala aqui. Os modos clássicos, como eu falei para vocês, ó, tem... o Cezinho né que é o team deathmatch tem o que é isso aí ah, esse aqui é o PDzinho né que é o PD esse especial que é a arena que é só de faca tem o prisão né que é só de Sniper tem também isso aqui eu esqueci mano. qual que é esse modo ó eu sei que é Um CE. É, pd especial que a é arena e prisão o deathmatch ah, Death é o cada um por si né que tem o olho águia tem o viúva satélite e o grécia o modo herói x que tem o vila e um outro mapa aqui que eu não lembro e um modo parkour por enquanto né? na, na nossa feição de lançamento também temos algo tem bastante skin assim para ser um jogo que lançou agora tem tá dando, tem, tá dando alguns eventos tá dando algumas skins para vocês né, para quem tá jogando para vocês, pro o pessoal que tá jogando né que tá curtindo lembrando gente que não lançou no brasil lançou lá fora eu estou jogando porque estou usando o vpn então tem vários vpn que você pode estar tá usando o mais usado aí é, é o avg né por enquanto o pessoal tá usando bastante então tem aqui tem bastante skins, já tem algumas skins ó. tem a K, tem quatro coisas não é permanente é por dia mas dá para comprar também tem, vou mostrar o mercado aqui para vocês, tá vendo? Tem bastante skinzinha já, já vem com bastante skins. Camos aí para comprar. É, tem as skins padrões para você poder ter a, a skin da arma, você tem que ter a arma padrão. Como assim, só tem que ter a cast desbloquear, você vai jogando, vai ganhando é, GP e vai comprando as armas, e conforme você for comprando, vai comprando, o mercado vai ter as skins dela e você vai comprando e aplicando as suas skins, que nem aqui ó, eu tenho a M4, eu posso aplicar ó, a skin que eu tiver, entendeu, ó, dá, dá até para vender, calma aí, não confirma nada não, e assim vai. Então você vai vai desbloqueando, vai jogando, tem um bocado as armas principais, né, as clássicas aqui por enquanto. Tem as skins, tem bastante skin já disponível aqui, cão Tem Char também, tem o Char padrão SWAT, o OMO, SAS e a FOX, parceiro, a FOX. Possam ver que tem bastante, é bem rico em detalhes, né, os personagens, bem mais lapidado, bem mais legal de se ver, bonito, né, até bem mais elegante. Tem alguns riscos, capa, colete, capacete, bolsa, experiência, kit, granada e, claro, que não poderia faltar o um mercadinho, né? Que tem o um mercado, já tem duas, duas caixas aqui, né, de skins com a WM e a Scarelli. Você pode ganhar ela permanente de 7, 30 ou 3 dias, né? Também tem aqui por enquanto é, a Tortuga e o Machado Black Carbono. Bem legais skins, tem algumas skins raras também de algumas pessoas que estão fazendo eventos, de alguns parceiros que estão divulgando o jogo. E tem de GP também, já lançou com GP, ó, Quem é AK é, Blue Crystal, né? K Geleia, que a gente fala. Então é isso, eu gostei, assim, a minha primeira experiência com o jogo, a minha primeira... O é, meu primeiro contato com o jogo, cara, eu gostei e curti demais. É, achei bem fluido, bem, pode ver que eu tô gravando aqui, ó, vocês não... Não tem, não vê lag nenhum, delay nenhum. É, tá bem polido por enquanto. É um jogo. Se vier esse jogo vier a ser lançado no Brasil, tomara que não demore. É bem, como eu posso dizer assim? Eu tô bem animado, né? Tomara que venha. É, e, <coughs> com certeza a proposta é muito interessante. É para se pensar. Soldado, mas com a chegada desse Crossfire, o Crossfire pode morrer? Claro que não, gente. Tem muita gente que não vai largar até mesmo o Crossfire L porque tem uma conta top, tem uma conta monstra. Se vier esse jogo pro Brasil, eu vou jogar os dois. Vou jogar esse, vou jogar a L e esse vai continuar. O futuro da L, o L... Eu creio que o Crossfire padrão não vai morrer, cara. Vai, tipo, se vier a, a fechar, deve migrar para outro Crossfire juntar e fazer um servidor só, né? Não sei, ainda não sei. Estou falando que do Crossfire zero, Mas... É, é muito bom, cara. É bom, isso é bom. Isso quer dizer que estão pensando em mudar, em melhorar, trazer um jogo mais polido, sem aqueles tanto de modos sem aqueles coisas desnecessário para gente. E trazer um Crossfire meio, com um gráfico melhorzinho, com, com os mapas legais, mas bem polido, a dinâmica. Também é, sentiu uma melhora bem significativa nos sons, na maneira de, de pular, de andar de bunar, né pô bem legal cara é, é, eu gostei bastante gostei bastante e é isso queria que vocês vissem né um pouquinho aí, não dá para fazer muita coisa já tô me estendendo para caramba quase 15 minutos de vídeo mas para trazer para vocês então espero que vocês tenham gostado não esqueça aí de curtir comenta aqui se você conseguiu usar é, se você quer o tutorial tem, tem vários aí no YouTube já faz um tutorial como baixar, como jogar, como instalar. Mas se você tiver tanta dificuldade, quiser que eu faça, eu explicando. Então, Só que você faça você, que você explica melhor. Você... De uma forma que a gente entenda. Deixa aqui nos comentários. E o que você achou? Você tá animado pro Zero? Você acha que vai ser bom se vier pro Brasil? Você vai jogar? Você vai. É... Tá, tá Tá com uma boa expectativa sobre ele? Né? lembrando que é só fase beta ainda né? tem poucas coisas mas tem coisas bem legais de se ver por, por ser lançamento e por ser na fase beta ainda que pode melhorar, pode upar ainda, tem várias coisas que pode chegar no jogo né? alguns detalhes que, que a gente não, não tem possa vir para a nossa versão, etc tá? então comenta aqui, dá gostei do Crossfire Zero por isso, por isso, por isso Soldado, não gostei do Crossfire Zero por isso, por isso, por isso Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e lembre-se porque ser gamer, esperar o Crossfire Nelly chegar no Brasil é uma guerra. Fui! Tamo junto, Pavif. Valeu!